O fim de semana da Fórmula 2 na Áustria teve uma segunda corrida conturbada e, no geral, se Felipe Drogovic não teve grande participação, os outros candidatos ao título também não tiveram. A liderança de Drogovic segue confortável. Enquanto isso, Enzo Fittipaldi foi ao pódio e deu mais uma demonstração de que faz ótima temporada. Já que falamos da Fórmula 2, como andamos com Felipe Drogovic e Evering Guimarães? Bom, Drogovic não viveu o melhor fim de semana, né? É, foi bem. Se, se, se Guilherme Blois estivesse aqui, eu diria que foi discreto, mas assim ficou bem longe é, de qualquer disputa aí de, de, de vitórias e tudo mais. Ainda assim, por conta da maluquice que foi a. a... O final de semana ainda ainda permanece líder da, da Fórmula 2, caminhando bem aí é, e tentando salvar o que dá, né? Para ir e, e conquistando os, os pontos dele. Mas não foi uma bom, um bom final de semana. Ele até disse depois que a equipe errou é, em estratégia, errou na... na da, das trocas de, de pneus não estava rendendo nada então assim foi uma foi uma foi uma prova para esquecer mesmo mas discretíssimo nosso Felipe Drogovic, embora ainda líder da Fórmula 2. Gabriel Curti eu acho que é um, fim, é um fim de semana meio difícil de julgar porque a segunda corrida foi foi muito conturbada né por causa da escolha dos pneus por causa da, do chove não molha e tal é só a gente pegar a classificação final da segunda prova é, que tirando ali o, o Sargent e o, e o Fittipaldi que são caras que estão andando bem o ano inteiro teve Roberto Merri em terceiro teve Jake Hughes em quinto é, teve Oli Caldwell pontuando o camarada está com 11 pontos na carteira e zero pontos no campeonato então eu, eu, não, eu não acho que essa segunda corrida seja tão desesperadora assim, acho que foi normal o Drogovic não foi bem assim como é, os, com, os concorrentes diretos dele também não foram, tirando o Sargent, que se aproximou um pouco. O Theo Kurcher ficou em 13, o Daruva lá, 12, o próprio Yuri Vips, que a gente acha que pode chegar lá mais para frente do campeonato, também não fez uma grande prova, ficou em oitavo. Então eu acho que o, a segunda corrida foi muito esquisita foi muito esquisita. A primeira prova foi mais é, normal, e aí o Drogovic chegou em quarto, uma posição decente. É, de novo, os concorrentes dele não foram muito melhores do que isso. O Porsche chegou em segundo, tirou alguns pontinhos, mas em geral a gente olha para a classificação e ainda vê o Drugo com quase 40 pontos de vantagem. É uma vantagem ainda muito considerável e, e, principalmente, eu acho que ele ele não não perdeu o ritmo nessas últimas etapas. Acho que foi uma corrida, uma corrida de exceção por causa da chuva e tal, mas em geral ainda muito seguro. Eu só só para não deixar passar, o Enzo Futebol teve mais um baita final de semana. E, e ele ser quinto colocado com a Charuz é um resultado muito surreal. Ele está em quinto no campeonato. E por mais que eu não ache que o nosso Tubas vai ter uma chance na Fórmula 1, ele pode estar tá se candidatando fortemente a guiar por uma equipe grande ano que vem. Tubas. Tubas. Gabriel Carvalho. Eu acho que assim, um, um fim de semana do Drogovic, é justamente por ter uma segunda uma corrida principal, acabou sendo mais maluca do que normalmente a, a Fórmula 2 é, então acabou é, não pontuando, mas eu acho que o Drogovic ele faz uma temporada é, forte o suficiente para se credenciar até um fim de semana desses. Um fim de semana onde é, as coisas podem dar errado para ele. E que, no fim, o saldo nem é tão negativo. Porque o Purcher também não pontuou tanto. Porque o Darúvola não pontuou em nenhuma das duas corridas. Então, acho que mesmo não sendo a corrida ideal do Drogovic, eu acho que ainda tá numa margem é, bastante confortável. aí São 39 pontos pro Logan Sargent, que é um cara que tem crescido bastante no campeonato. Venceu as últimas duas corridas principais, né? Que são as que dão mais pontos. Então, acho que mesmo um fim de semana é ruimzinho, acho que ainda é... é tá numa margem tranquila pro Drogovic seguir firme como o grande favorito a esse título, e enfim, o Enzo também faz uma temporada, assim, absurda, é, pra mim é uma temporada talvez do mesmo nível da Drogovic pela questão de é, de equipamento, né, não, a, a MP Motorsport até deu uma melhorada de nível, né, tanto que por isso que o Drogovic hoje é um, é um cara que briga pelo título, mas assim, o Fittipaldi está em quinto no campeonato com a Charrus, e à frente de vários pilotos aí de, de academia, né, o Fittipaldi não é da, mais da, da academia da Ferrari, mas tá à frente aí, de, pô, do Roger, do, do Vips, do, do, do Lawson, todos, todos os pilotos de Red Bull, do Frederick Veste, que é um piloto Mercedes, é, então assim, a temporada do Enzo é bastante positiva, é, é, eu nem lembro quantos anos o Enzo tem, não sei se tá com 20, 21 mas acho que indo pra tá, tá com 20 agora, vai fazer 21 na próxima semana, no quadro que a GP semana que vem a gente dá um parabéns pro, pro Enzo Fittipaldi, e acho que sei lá, se ele chegar numa um 2023 que vai ser a segunda temporada completa dele na, na Fórmula 2 e dependendo de como tiver o mercado e tudo mais, como tiver as oportunidades ele estando numa equipe grande, talvez ele tenha, quem sabe, uma chance de ir pra Fórmula 1 que enfim, é o desejo de todos e fica aqui uma meu protesto, cara. Não faz nenhum sentido o Roberto Meirico na Fórmula 2. Assim, o camarada tem 32 anos, o camarada tem 31 anos, sabe? É, é, é como se fosse, não sei, é como se fosse sei lá um cara que é um, um repetente assim, de escola, tá ligado? Um cara que tem, tipo, só 18 anos, ele tá na 17 anos, ele tá na oitava série. Não faz nenhum sentido. O cara já correu na Fórmula 1, correu Eck, pô, ele tá correndo no meio da molecada aí por nenhum motivo. Eu já acho absurdo o Jake Hughes disputar a Fórmula 2. Ah, senhor, acho que se você então... tem mais de 25 anos, se você tem mais de 25 anos, você tem que fazer outra coisa de sua vida. Você não pode ficar correndo no meio da criançada, que nem o Roberto Merri. O cara tem 31 anos. O cara é já legal. correu na Fórmula 1 em si. É, seria a mesma coisa que, em, que o Santos desceu o Felipe Jonathan pra jogar o Brasileirão de aspirantes? É, é praticamente. Praticamente. É que é, o Felipe Jonathan é pior que ele ainda tem meio que idade. Ele tem, acho que 24, sabe? Mas se, se o Ricardo Goulart jogasse o Brasileirão de aspirantes, seria a mesma coisa. Não podemos falar de Ricardo Goulart, que não apareceu é, para treinar e está só esperando a, a rescisão. Não é mesmo, Gabriel? Bela passagem, bela passagem. E bela passagem. um gol de Ricardo, o primeiro gol de Ricardo Goulart pelo Santos estava lá no estádio mesmo. O que você acha das temporadas de Felipe Drugovich e Enzo Fittipaldi na Fórmula 2? Também coloque aqui no seu, nos comentários desse vídeo a opinião sobre os dois brasileiros na categoria de base e se você também quiser falar, será que a Fórmula 2 deveria ter um, um teto, Uma... passou de tal idade, não pode mais correr na Fórmula 2? Deu! Nosso, o, o, o nosso capilar Roberto Merri não poderia nem sentar um carro, coloque aqui, portanto, nos comentários desse vídeo. E aí, o que achou é da Fórmula 2 na Áustria?